Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Se às vezes a pessoa está com dúvida, se a pessoa está perdendo os quilos do seu corpo, é bem simples. É só você se pesar uma vez por semana, uma vez a cada dois dias, ou se tiver uma, em qualquer farmácia e, fazer o, e registrar no seu Microsoft Excel, ou no seu celular para depois passar no Microsoft Excel quando você se pesar na balança de uma farmácia. Assim você vai saber quantos quilos você tem, quantos quilos você está. Vai saber das informações necessárias que você realmente precisa saber. E se você está com ânsia, é só passear na rua que vai tirar a tua ansiedade de saber os quilos do seu corpo, passear, relaxar a cabeça